Estimados amigos e amigas, eu tenho gravado alguns vídeos tratando da questão da deforma da Previdência. Eu chamo de deforma porque, na verdade, ela não é uma reforma, ela é um desmonte do sistema de proteção social que, de alguma maneira, o Brasil construiu e que, na Constituição de 1988, ela fez questão de fortalecer e valorizar a presença e a participação dos setores mais empobrecidos. Mas algumas das questões que eu tenho colocado, embora tenham recebido muitas críticas de gente que nem ouviu o vídeo, mas não gosta do assunto, e aí então é, quer me agredir, eu compreendo, porque afinal de contas, como eu fui prefeito por dois mandatos, eu não cultivei só pessoas me querendo bem, eu nunca governei para todos. Eu sempre governei especialmente com uma direção específica para atender o interesse das populações mais empobrecidas. Em geral, todos eram beneficiados, mas as populações mais pobres eu tinha uma atenção mais especial. Então eu compreendo perfeitamente algumas reações. Mas vejam, a capitalização, que é um dos temas que eu mais bati, foi retirada pela Comissão de Assuntos Especiais da Câmara. A questão dos trabalhadores rurais, da maneira como estava sendo abordada, ela continuou muito ruim, mas eles tiraram e não é mais daquela maneira como eles tratavam anteriormente. Mas veja-se, aproximadamente 22% das famílias brasileiras vivem sem carteira assinada, não têm emprego fixo. São pessoas que, de maneira geral, fazem bico, ganham algum dinheiro com terceirização, ou vendem objetos ou produtos, ou fazem faxina. São pessoas que precisam ter um sistema de proteção social e que a Constituição de 88 garantia, mas eles estão mudando e estão mudando para muito pior. Por exemplo, as pessoas muito doentes, aquelas inválidas praticamente, quando o seu pai ou sua mãe ou aqueles dos quais são dependentes falecerem, não vão mais receber aposentadoria. Mas em compensação, as filhas dos militares aposentados vão continuar ganhando a sua aposentadoria que, na verdade, não é uma aposentadoria, é um valor que elas ganham por, terem, por serem simplesmente filhas de militar. E que, muitas vezes, não se casam para não perder esse benefício. Podem até viver amasiadas, mas não se casam para não perder o benefício. Pessoas muito doentes precisariam ter uma atenção especial. Essa reforma precisaria fazer justiça. Não é isso que ela está fazendo. E é por isso que a gente reage de uma maneira tão contundente, publicando vídeos, chamando atenção para a necessidade de se repensar. Nós ainda temos o um segundo turno de votação na Câmara dos Deputados. E vamos ter também, se aprovadas essas medidas, elas vão ser tratadas ainda no Senado. O Senado fez uma CPI sobre a questão da reforma da Previdência, e mostrou que o sistema não é absolutamente tão prejudicial como se coloca. Porque, afinal de contas, é, o problema maior não está na previdência da situação financeira do país, mas está na dívida pública. O que significa isso? Significa que o Brasil paga, por exemplo, para os bancos, os bancos recebem muito dinheiro mas eles não conseguem emprestar tudo. Então, sabe o que, que eles fazem? Eles mandam para o governo, para o governo pagar juros para eles. O governo paga juros pela sobra de caixa dos bancos, mesmo que o governo brasileiro não use. Agora, imagine se o governo brasileiro não pagasse esses bancos e eles fossem obrigados a emprestar esses recursos por juros menores para toda a população. Seria um grande benefício. Portanto, mexer nessa questão da dívida pública é muito importante. Muito mais importante do que terem mexido na, na questão da Previdência. E essa, infelizmente, deforma da Previdência, não vai trazer benefícios para a população e nem vai trazer política de desenvolvimento. Eles prometeram, naquela reforma trabalhista e naquele congelamento dos investimentos do orçamento em educação e saúde, que nós íamos ter aumento do emprego. Ao contrário, aumentou o desemprego. E agora estão falando que, através dessa deforma da Previdência, vai haver novamente um boom de política de desenvolvimento no Brasil. Não dá para acreditar. Infelizmente, é muito triste o que estão fazendo com o Brasil. E a população brasileira precisa reagir, precisa ir às ruas e exigir que modifique a maneira de governar o nosso país. Desejo a todos ótimos dias e que nós tenhamos a força necessária e suficiente para lutar por um projeto de país melhor.